Olá, eu sou Gilberto Silva, fundador da Anti-Estress e desejo-lhe boas-vindas ao nosso Cantinho Virtual. Estamos começando nosso trabalho nesse mundo online e por meio da educação anti-estress buscamos preencher as possíveis lacunas no processo de desenvolvimento humano que tem impedido você de alcançar a sua vida magnífica, a vida dos seus sonhos. Todos nós queremos ser felizes e bem-sucedidos. Mas existe uma falha na formação humana que tem aumentado drasticamente os níveis de estresse, ansiedade e depressão no Brasil e no mundo. Não saber lidar com estresse, com a ansiedade conduz ao fracasso e pode levar à depressão e até problemas muito mais graves. Não existe êxito, sucesso e felicidade sem equilíbrio mental e emocional. Por isso a educação anti-estresse está se tornando uma necessidade na vida moderna é uma questão de sobrevivência pessoal e profissional. A educação anti-estresse propõe um estudo diferente porque mistura a sabedoria antiga com conhecimentos da ciência moderna. Aqui você vai encontrar conteúdos diferenciados sobre o desenvolvimento humano. Você vai aprender sobre concentração, meditação e reflexão, sobre como educar a sua mente para mudar comportamentos e atitudes, melhorar a produtividade, a liderança, alcançar objetivos e construir a sua vida próspera, equilibrada e feliz. Como você vê, é todo um universo de desenvolvimento humano e como você pode educar a sua mente para conseguir pensar com estratégia, sentir com inteligência e, consequentemente, atuar com mais presença e otimismo. Este é o nosso modelo básico, o nosso modelo PSA, pensar, sentir e agir. É sobre isso que a gente ensina, é sobre isso que a gente pratica. Espero que você curta os nossos conteúdos gratuitos aqui do Anti stress e caso você decida partir para nossos conteúdos mais avançados, mais condensados, mais resumidos, mais organizados e direto ao ponto, a gente tem cursos pagos e serviços mais customizados e personalizados para você. Fique à vontade para explorar todo o nosso conteúdo, espero que você curta muito e qualquer dúvida deixa aqui com a gente. Um grande abraço e okay. até breve.